Cetáceo é ordem de mamíferos marinhos e tem como representante os golfinhos, botos e baleias. São animais carnívoros. Cetáceo saiu do meio terrestre para o marinho. Focaremos na baleia sendo que os demais cetáceos correram de forma similar. Sabia que o maior animal da Terra é a baleia azul? Ela tem 30 metros de comprimento e... 180 toneladas, uma proporção de 6 toneladas por metro. Impressionante! Siga Fiociência no Insta. Aguarde a vinheta. Música Há cerca de 35 milhões de anos, um quadrúpede conhecido como Antracotrério. Um este que tá aqui do meu lado. Ele é do tamanho de um pitbull. Gostavam muito de comer peixe, nadavam cada vez mais longe, até dar origem à baleia. Existe registro de fósseis com quatro patas, e nesses registros tem as patas bem atrofiadas. A vida terrestre era só para dar luz. As baleias que ao invés de patas tiveram nadadeiras, saíam melhor... Na busca de alimentos, adaptaram melhor a vida marinha. Como estavam mais adaptadas, deixaram mais descendentes. Até que tal característica começaram a dominar. Assim como o tamanho, as baleias que eram pequenas tinham desvantagem. Mas maiores podiam fugir de predadores, nadar mais longe para se alimentar. Se adaptaram melhor e prevaleceram. Tá gostando do vídeo? Tá na hora do joinha. Curta o vídeo. São muitas características das baleias que mostram que tem muito mais a ver com os mamíferos, igual eu e você, do que com o peixe. A gente tem duas narinas. E as baleias, duas respiradores, que também é um traço evolutivo. As baleias que tinham respiradores.. Na cabeça, tinham vantagem em respirar e voltar no meio marinho. Se adaptando melhor, essas características começaram a ser predominantes. As balhas têm dois pulmões, igual os mamíferos. Dentro das barbatanas frontais dá para ver ossos: do braço, pulso, mão e dedos. Elas possuem placentas. E parem filhotes formados, amamentam os filhos, tem sangue quente, que é comum aos peixes. Aproveite para se inscrever no canal. Ah, siga também a Arena Evolucionista no Facebook. Vou deixar o link na descrição. Outro aspecto das baleias é que as suas nadadeiras são espalmadas. Diferente, por exemplo, dos tubarões. No quadril tem dois ossos vestigiais, que são vestígios do que foram patas traseiras nos ancestrais. Hoje, uma hipótese aceitável é que esses ossos vestigiais servem de apoio ao quadril, que ajudam um o macho no coito. Não é tão incomum aparecerem nadadeiras onde um pernas. É o atavismo, quando uma característica está ausente várias gerações e aparece. Hoje a Luísa vai falar uma curiosidade das baleias. Fala, Luísa! Fala, filho, beleza? Muito obrigada por me chamar para participar desse vídeo no seu canal. Então, todo mundo sabe que as baleias cantam, mas por que as baleias cantam? Como esse som é produzido? E outras coisas. Então, as baleias cantam principalmente para as comunicar umas com as outras e para a ecolocalização. A comunicação das baleias permite que elas é, tipo assim, tenham sociedades mais desenvolvidas do que de outros animais marinhos que não se comunicam de tal forma, vidas em sociedade assim, né? O canto das baleias é rítmico, costuma ser parecido com o ritmo que nós humanos mesmo colocamos na, na música. E as baleias cantam porque é difícil outras formas de comunicação, como por exemplo visual, no mar, no ambiente marinho, no habitat marinho porque a visão das baleias é um pouco mais primitiva do que a nossa. Então, a produção de som nas baleias é diferente da nossa que é feita pela laringe e se divide de, em, em dois grupos, assim, odontocete e miste sete, Sendo que os odontocetes são baleias, dentadas e golfinhos, e outros animais também, mas principalmente esses. É, os sons deles costumam ser rápidos de e de alta frequência, variando de 40 Hz a 325 kHz, como esse som aqui, ó. Já os Mish 7, são sons longos e de baixa frequência, baleias de barbatana, que variam entre 10 a 31 kHz, como esse som aqui. Ah, e só lembrando que o anatrocatério é raiz tanto dos cetáceos quanto hipopótamos. Nesse canal... Tem outras séries. Não. Aproveite para maratonar. Qualquer comentário eu faço no Instagram. Fica com o zero de gravação e tchau. Existem registros de... Existe registro que adaptaram melhor e prelaveceram. As baleias têm dois pulmões. Siga a arena evolutivista. Siga também a arena evolutiva.